Posso falar já? Tem o meu papel aqui que eu anotei. Não, pode falar bem natural, não precisa decorar não. Pode. aqui eu, eu escrevi das, das, das, das disciplinas aqui, desse professor. Então eu, eu sou o professor... Eu tenho que dizer o meu nome e depois... E, né? Isso. Tá bom. Eu sou o professor Miguel e, no, e, e eu, eu vou apresentar vocês, para vocês o document... um documentário. O documentário não é de animais? Isso é um reality show. Tipo Big Brother? Não, não, é uma coisa mais séria mesmo. Tem prêmio depois. Não vou ser eliminado se eu fizer alguma coisa errada. Eu sou o professor Miguel e eu vou apresentar pra vocês a faculdade de ciências da datilografia. A primeira sala, vamos lá. essa aqui é a sala do professor Fábio e esses são os alunos da disciplina do professor Fábio. Eu já disse para você não entrar na minha aula. Tá, eu só tô, sai. Tô filmando o sai. Big Brother. Agora nós vamos ver a sala do professor Beto Magalhães. Me acompanhe. O pessoal do documentário tá aqui para nós tomar um. Fala aí, meu. Não, era aqui é para mostrar a tua disciplina. Eu sou Alberto Magalhães, o pessoal comumente me chama de Beto. Eu trabalho as disciplinas de marketing e digitação, comportamento do digitador e sonoridade datilográfica. Eu tô na FCD há uma porra... Cara, faz uma caralhada de tempo que eu tô aqui, eu tô há uns seis anos aqui na firma. Já morei no Rio de Janeiro, já morei em Porto Alegre. Pode pensar uma cidade massa aí que tem no, no país aí, eu já digitei alguma coisa por lá. É, eu sou, eu sou foda mesmo. Ah. Mas mostrar o quê, meu? Olha aqui, tá aqui, ó. Pega a mostra aí, filma aí, filma a galera aí, filma, faz o que tu quiser. Ah. É, eu acho que... Tô no meio do raciocínio. Ah. Pensando ali o negócio para SDFJKLC, o pau no cu me entra no meio do negócio ali. Tá atrapalhando? Não? Como que não tá atrapalhando? Ah, vai tomar no cu, cara. Pô, não dá pra atrapalhar a aula assim, né? Agora nós vamos ir à sala do professor que é o coordenador dessa faculdade. Vamos lá! Nós estamos aqui na sala da coordenação da Faculdade de Ciências da Datilografia. E vou apresentar para vocês a sala do coordenador, o professor... Ah, olha, é aqui, ó. esse aqui é o professor Zé Otávio, ele não é o coordenador, é o professor Zé Otávio e é o professor do documentário. Ah, sim, sim. sim Tu quer afirmar falar? Cara, algo? desculpa, eu tenho que ir no banheiro, tá? Tá. Então, meu nome é Zé Otávio, eu estou aqui na faculdade há uns três anos. Eu dou algumas disciplinas, como História da, da Máquina de Escrever 1 um, e ditação Digitação Mobile. Eu comecei editando textos simples, né, horóscopos, e hoje ainda gosto bastante de horóscopos. O que você está achando de participar do documentário? Estou achando legal. Eu acho que a nossa faculdade precisa desse destaque, né? para o pessoal ter ciência, né, que... A tipografia é uma, uma, uma disciplina importante né? na sociedade, né? Vamos falar com o coordenador, então? É, é um, um dos melhores professores do mundo. É o professor Xavier. Vamos ali falar com ele? É o, é o, o, é o professor, professor Xavier. Vamos, vamos falar com ele aqui. Meu nome é Xavier. De verdade. Será que ele, será que ele vai gravar agora com a gente? Poxa. Posso chamar ele? Pode chamar ele, tá. Ô, professor Xavier, pode, podemos gravar agora ali com o pessoal? Na, na outra sala ali, eu já gravei com o Jonathan, podemos ir ali? Eu sou o Xavier, do irmão da Silva. Eu sou reitor, coordenador, diretor. Na verdade, eu acho que eu faço tudo aqui nessa nessa universidade. Na verdade, eu acho que essa universidade não funciona sem mim. Eu tenho a impressão que se eu não existisse, essa universidade não existiria. A gente tem que gravar aqui na secretaria de novo, diretor. Então, vamos ver aqui a secretaria do, do... Vamos ver, então, a secretaria da Faculdade de Ciências da Atilografia. Essa aqui é a Bia, a nossa secretária, ela faz muitas coisas que secretária, as secretárias fazem. Oi Bia, tem alguma correspondência pra mim hoje? Não, já é a terceira vez que você me pede isso, não tem. Tá, é, é, então essa é a Bia. Ficou bom? É legal. Tá bom, obrigado.